Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um assunto que está meio que causando uma espécie de confusão aqui na minha cidade. Vamos falar hoje sobre a internet e por que mudar para ela. Na verdade, não vamos bem falar sobre a história da internet. Vamos falar por que mudar para ela. Vamos falar finalmente. Vocês sabem que 100 Mega da Quest custam 100 reais, né? É! Só que na Tienet, o mesmo preço, você consegue 150 Mega! É o melhor custo-benefício. Cara, eu recomendo. Por favor, assina com a Tienet é melhor que existe.